Você já viu a história do vendedor de pão de prato? Imagina só, você tá lá na tua casa, domingão mesmo, pá, você tá de folga, não tem nada pra fazer. Você vai ficar o dia inteiro no Netflix, vai maratonar no Netflix, vai ficar à toa, vai fazer o que você bem entende, vai dormir. Aí passa aquele cara lá na porta e bate assim, toque, toque, toque, toque. Oi, tudo bem, moço? Aí você chega, oi. Aí o cara vai e pergunta assim, cara, quer comprar pão de prato? Não, obrigado. Você nem pensa. Você simplesmente responde, não, obrigado. É isso que acontece com o vendedor de pano de prato. Agora me diz uma coisa. você tá lá à toa, nesse domingão, tem nada pra fazer, meu melhor amigo chega lá e fala, e aí, beleza aqui? Vamos fazer um churrascão aí, tomar uma cerveja? O que, que você vai falar? Chega aí, pô, chega aí, pô. Você vai ficar trocando uma ideia com teu amigo, você vai conversar com teu amigo, o dia inteiro, até a noite. Se bobear, você vira à noite. Por quê? Ele é o amigo. Então se você quer produzir conteúdo de valor, o que, que você tem que fazer? Não seja o vendedor de pano de prato. Não, não fica vendendo toda hora. Seja um amigo da tua audiência, porque você vai ter resultado demais. Depois de você entender essa lógica de ser o amigo e não o vendedor de pano de prato, aí a gente entra na questão de, por isso, produzir conteúdo dessa forma. 65% de conteúdo puro, 30% de conteúdo com a chamada para ação e só 5% de oferta. Porque aqui você está sendo o amigo e não o vendedor de pano de prato. Talvez essa seja uma das principais sacadas mesmo.